Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa trouxe um assunto mais que especial para vocês, iniciando o nosso ano de 2022 com assuntos maravilhosos. E hoje eu trouxe uma grande profissional que vai falar para vocês sobre o diabetes. Ela é uma médica endocrinologista, é a doutora Melissa Bevervanço da Silveira. Olá, doutora, tudo bem? Oi, Lucimara, tudo bem e você? Tudo bem, é uma satisfação a senhora estar aqui no nosso programa e eu queria que a senhora contasse para os nossos seguidores aqui do Rio Mafra Mix o que, que é um, uma médica endocrinologista, tá bom. o que ela cuida é. desses pacientes. Uhum. Então, eu que agradeço o convite, Lucimara, a gente falar de um assunto tão importante né, como, como é o diabetes. E a especialidade da endocrinologia é uma especialidade que cuida basicamente do metabolismo e das doenças relacionadas aos hormônios, né? E o metabolismo do açúcar junto com o hormônio insulina é que fazem a gente falar hoje então sobre o diabetes. Doutora, o que que vem a ser o diabetes que todo mundo fala, mas às vezes eles acham que é só o aumento da glicemia, mas por trás de tudo isso... Tem alguns fatores, algumas coisas, eu queria que a senhora contasse o que, que realmente é a diabetes. Ótimo. Então, o diabetes, assim, por definição, é um transtorno do metabolismo do açúcar. Então, os pacientes com diabetes, eles têm, de fato, a glicemia alterada. A glicemia alterada é o aumento das taxas de açúcar no sangue. Mas isso é só uma pontinha do problema, né? Normalmente, o paciente com diabetes, e aí depende o tipo do diabetes, ele vai ter outras comorbidades associadas, como hipertensão, excesso de peso, acúmulo de gordura, especialmente na região do abdômen, alterações das taxas de colesterol, de triglicerídeos. Então, é um paciente com alterações do metabolismo em geral, mas para a gente dizer que tem diabetes, ele tem a alteração das taxas de açúcar no sangue. Doutora, eh, as pessoas, às vezes elas... Ah... Acho que tem a glicemia ali alterada. Qual seria esse valor normal, doutora? Ótima uma pergunta, ótima pergunta. A gente só vai saber se tem diabetes medindo a glicemia, né? Então, valores considerados normais são aqueles valores de glicose medidas em jejum de 8 a 12 horas até 99. Se estiver acima de 99, já é considerada alterada. Mas para eu poder dizer que é diabetes, ela, ela deve estar acima de 126. Quando a gente tem valores acima de 99 e menores que 126, a gente fala que o paciente está pré-diabético, ou seja, ele está com risco de se tornar diabético nos próximos anos. Nesse momento, a gente já pode fazer um monte de coisa para evitar que ele fique diabético. Então, é importante saber também se você tem diagnóstico de pré-diabetes. Doutora, e o que, que pode causar a diabetes? Depende do tipo de diabetes, Lucimar, a gente pode pensar no diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum nas crianças e adolescentes, pacientes magros. Nesse caso, o diabetes acontece por causa de uma falência do pâncreas. O pâncreas é uma glândula que a gente tem no abdômen que é responsável pela produção de insulina. E a insulina é um hormônio que regula as taxas de açúcar no sangue. Então, quando o paciente é diabético tipo 1, ele tem um pâncreas que não é capaz de produzir insulina e por isso o açúcar acumula no sangue. Então, o problema dele é falta de insulina, consequentemente o tratamento vai ser insulina. E se a gente pensar no diabetes tipo 2, a gente tem um pâncreas que produz insulina, mas por causa das outras alterações do metabolismo, especialmente sedentarismo, obesidade, uma dieta que não é muito boa, essa insulina não consegue funcionar direitinho. E se ela não funciona bem, o açúcar se acumula no sangue, aparecendo nas taxas de glicose aumentadas. E essas taxas de glicose aumentadas, né, doutora? A, a pessoa ela pode apresentar coma, né? Isso. Ela pode não ficar irresponsiva. Então, várias coisas acontecem com isso, né? E, doutora... É... Qual o nível mais perigoso da glicose? Que pergunta difícil, Uci, <risos> Depende, né? Então assim, se a gente estiver falando, por exemplo, num diabético tipo 1 que usa insulina, talvez para ele seja muito perigoso, ele baixa demais, né? Níveis de glicose de 50, 40, 30, que também podem levar o paciente para o coma. Então é preciso ficar atento porque açúcar no sangue demais faz mal, mas de menos também. Então, depende. Agora, quando a gente está falando dos, das taxas de açúcar elevada, a gente pode considerar já bastante crítico qualquer valor acima de 126. O problema é que níveis pouco elevados, 180, 200, 240, normalmente não causam nenhum sintoma. O paciente tem essas elevações cronicamente e não está sentindo absolutamente nada. Só que, com o passar dos anos, esse acúmulo de açúcar no sangue vai causando alterações e que daí pode combinar com as complicações do diabetes. E essas complicações podem ser alteração da visão, que é a retinopatia, como, inclusive até a perda da visão, alteração dos rins, nefropatia diabética, alteração dos nervos que podem levar à amputação, que é a neuropatia diabética. Que e... faz aquelas feridas, As né? As feridas do... do pé diabético. Que não cicatrizam. Isso então, é uma coisa que precisa ser cuidada. O... Precisa. O pé do paciente diabético precisa ser examinado todo ano, pelo menos uma vez no ano, assim como o fundo do olho, assim como o exame do rim. É, são pacientes que merecem esse acompanhamento de perto para evitar as complicações. Então, taxas de glicose de 200, 300 que não causam sintoma nenhum hoje, vão no futuro trazer complicações. Agora, se você me pergunta taxas de glicose que, alta que pode dar sintoma hoje, normalmente é acima de 500, de 600 que o paciente passa muito mal, ele vai ter muita sede, muita vontade de fazer xixi, vai ter vontade de comer toda hora, vai ter fome toda hora, vai perder peso apesar de estar comendo cada pouco um pouquinho. Né? Então, esse paciente é um paciente que está agudamente descontrolado e que pode também entrar em coma numa complicação que a gente chama de cetoacidose diabética. Doutora, é, você já falou de alguns sintomas né, do diabetes, mas tem mais alguns sintomas que aparece durante o... O diabetes? Então, assim, a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos pacientes com diabetes têm o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes relacionado ao estilo de vida, hum. né? A falta de exercício, acúmulo de peso. Então, esse paciente com diabetes tipo 2, muitas vezes, não tem sintoma nenhum. Às vezes, ele apresenta um cansaço, uma falta de ânimo para fazer as coisas, uma fraqueza nas pernas. E se estiver muito alto, pode causar embaçamento da visão, pode fazer aquelas, aquela tríade que eu falei, que é muita sede, muito xixi, perda de peso. Né? Então, nem sempre o paciente com diabetes vai saber, por sintomas, que está diabético. Por isso, os exames preventivos, né? exames que a gente faz, a cada ano, acima dos 45 anos, são importantes para diagnóstico precoce. Por isso que é importante, né, doutora, hoje a gente tem esse check-ups uhum. que a gente pode fazer anualmente. Justamente. Que você vai fazer um hemograma, um parcial de urina, um teste de glicemia, para saber, e aí você já vai poder avaliar como está o isso. seu corpo. Quer vê-lo? É bem importante os pacientes que têm fatores de risco para o diabetes tipo 2 fazerem esse check-up anual. Essas pessoas são aquelas acima de 45 anos, são os pacientes que são sedentários, que estão acima do peso e aqueles que têm história familiar de diabetes. Se você tem pacientes diabéticos na sua família, é importante que todo ano você faça a medida da sua glicemia para saber se você também não é diabético ou pré-diabético. Doutora, é, eu estava pensando, até estava esquecendo de te perguntar, por exemplo assim, tem o diabetes 1, diabetes 2 e tem aquele diabetes gestacional, que às vezes a, a mulher está lá gestante, descobre na gestação como que isso acontece, é, a gente precisa fazer tratamento? Como é que funciona isso? Ótima doutora? pergunta, Lucimara. Então, o diabetes gestacional, ele é um diabetes exclusivo da gestação. É uma paciente que não tinha diabetes antes de engravidar e que lá no finalzinho da gestação, no, na, na passagem do segundo para o terceiro trimestre, começa a apresentar elevações da glicose. Essas pacientes normalmente são pacientes que estão um pouquinho acima do peso, que já tem algum outro fator de risco associado e que na gestação, por causa da produção dos hormônios da placenta que acontecem, mas no final da gestação, propiciam essa descompensação. É importante que a mulher faça esse rastreamento pré-natal com obstetra certinho, Hoje em dia, todos os obstetras pedem o exame para fazer diagnóstico de diabetes gestacional nessa fase da gestação. E se tiver diagnóstico de diabetes gestacional, olha que interessante, Lucimara, 80% das gestantes vão conseguir controlar o diabetes gestacional com dieta e atividade física. Uma pequena parcela de apenas 20% vai precisar medicar para entender o quanto o nosso estilo de vida interfere no diabetes. Doutora, e por exemplo, se essa gestante ela não cuidar o bebê nascendo, ele vai pode nascer hiperglicêmico, que é a, a glicemia alterada, mas pode acontecer algumas Algumas coisas complicações. Com ele, né? Então, a gestante com diabetes gestacional, ela tem aumento de risco para algumas complicações durante a gestação ainda. Então, descolamento de placenta, é, parto prematuro. Tudo isso pode acontecer, mas de, mesmo depois que o bebê nasce, existem algumas complicações ainda possíveis por causa do diabetes durante a gestação. Esse bebê pode nascer maior do que o esperado para aquela idade gestacional, a gente chama de macrosomia, que é quando o bebê nasce muito grandão. E ele pode, imediatamente após o parto, depois que corta o cordão umbilical e ele para de receber aquele montão de açúcar da mãe, ele pode fazer uma hipoglicemia. Isso pode levá-lo ao coma pode fazer parada respiratória, então a paciente com diabetes gestacional ela tem que ser vista muito de perto, ela é considerada uma paciente de gestação de risco. E quando ganha o bebê também tem todo aquele controle glicêmico, né, doutor? da mãe, da e mãe, do mãe do bebê. e do bebê nas primeiras horas de vida, Justamente. que isso é muito importante dentro das maternidades, né? Ótimo, e eles fazem um ótimo controle, né? Isso. De hora em hora, né, doutora? Hum, tadinhos, picadinhas de hora em hora, é. mas é importante. Né? Doutora, é... por exemplo, a diabetes, ela afeta várias é, coisas no nosso organismo. Por exemplo, essa retinopatia, ela assim demora muito tempo para ocasionar retinopatia ou com a glicemia mais baixa. Como é que é isso para as pessoas entenderem um pouquinho, doutora? Uhum. Então, vamos falar um pouquinho das complicações do diabetes. Não é todo paciente diabético que vai ter complicações, graças a Deus. Né? Aquele paciente que se cuida, que faz o, o, o tratamento certinho na alimentação, na prática de exercícios, no uso do medicamento adequado, na dose certa, conforme a orientação médica, esses pacientes podem viver anos, 70, 80 anos, sem ter nenhuma complicação. E é isso que a gente quer quando a gente trata o paciente diabético. Mas, infelizmente, alguns que não cuidam tão bem, que não atingem as metas de, traça, de tratamento, esses acabam tendo complicações. Essas complicações costumam acontecer a partir de 8, 10 anos do diagnóstico do diabetes. É, a retinopatia, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que ao diagnóstico, de um paciente com diabetes tipo 2, já pode ter algum sinalzinho de retinopatia. Mas aquela doença mais avançada que compromete a visão, a partir de 5, 8 a 10 anos de diabetes mal controlada. Porque se estiver bem controladinho, não vai ter retinopatia. Com certeza, né, doutora? E é por isso que a gente encaminha o paciente com diabetes para exame de fundo do olho todo ano. Isso é uma coisa muito importante, né, é, Porque se a gente fizer o diagnóstico da retinopatia logo no início, a gente tem como tratar. Se a gente demorar um ano, dois, três, sem olhar o fundo do olho, aquela manchinha que tinha lá no início acabou virando uma cicatriz. E depois que vira cicatriz, não tem mais como voltar atrás. E aí, uma cicatriz, duas, três, quatro, daqui a pouco não consegue mais enxergar. Por isso, o exame de fundo de olho deve ser feito todo ano. É, procura o oftalmologista. o oftalmologista, esse é o profissional que deve ser Habilitado procurado. para fazer o exame do fundo de ouro. Doutora, ainda falta algo que eu não te perguntei. Aquelas pessoas que usam a insulina, né? É, tem a insulina a regular, que é de ação rápida, a NPH. Então, assim, As pessoas que usam esses tipos de insulina em casa, elas precisam ter algum cuidado. Qual é esse cuidado que elas precisam, doutora? Então, Simara, essas são as insulinas disponibilizadas pelo SUS, né? São insulinas que, olha que interessante, ano passado tiveram um aniversário de 100 anos. Foi o ano de, de, de descoberta da insulina, 1921, e desde lá a gente consegue salvar vidas de pacientes com diabetes, com diabetes por causa da insulina. Então, a insulina NPH é uma insulina de ação mais lenta, Normalmente, a gente usa uma, duas, no máximo três vezes ao dia. É uma insulina que deve ser armazenada em geladeira. Ela é composta pela parte líquida transparente e tem um pozinho branco dentro. Então, antes de administrar a insulina, ela deve ser homogeneizada até que o líquido fique uma cor branquinha leitosa e só deve ser aplicada dessa forma quando ela já estiver branquinha. A insulina regular é uma insulina de ação rápida, como você falou, é uma insulina que a gente usa especialmente para pacientes que já não conseguem mais produzir nada de insulina, costumeiramente diabéticos tipo 1, mas às vezes um diabetes tipo 2 de muito tempo que não cuidou acaba precisando também. Essa é uma insulina que a gente usa antes das refeições para controlar a elevação do açúcar que acontece depois que a gente come, ou então, em momentos aleatórios, quando está muito alta a glicose, a gente precisa corrigir. Então, essa é uma insulina de ação rápida. Doutora, e ainda mais uma dúvida para contar para o pessoal aí que está nos seguindo. É, aqueles hipoglicemiantes orais, que são os comprimidos, também precisa ter um bom cuidado com esses comprimidos? Precisa ser usado pela pessoa certa, na hora certa, na dose certa, né, Lu? Esses medicamentos antidiabéticos orais, eles são de uso exclusivo para pacientes com diabetes tipo 2. Pacientes com diabetes tipo 1, o tratamento é insulina. Pacientes com diabetes tipo 2, o tratamento é feito inicialmente com antidiabéticos via oral. Normalmente são suficientes para o controle. Em casos muito avançados, de longa data, normalmente sem bom controle no início, é que vão precisar de insulina no tipo 2. Mas os antidiabéticos orais, tem alguns que dão efeitos colaterais, tem alguns que eh, trazem o risco de hipoglicemia, tem alguns que aumentam o risco de infecção urinária. Então, é preciso que o médico esteja acompanhando que esse medicamento seja prescrito na dose certa para a pessoa certa, para a gente conseguir tirar dele o melhor resultado. Doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aí com diabetes, estão em tratamento ou que iniciaram, né? De repente, por esses dias aí que estão nos ouvindo o tratamento para diabetes, uma dica importante para elas. Então, acho que primeiro de tudo, não se desespere, né? É uma doença que infelizmente não tem cura, mas que a gente consegue controlar muito bem se o tratamento for feito adequadamente faça uso regular das medicações prescritas, tenha um estilo de vida mais saudável, se for possível, pratique atividade física regularmente, tenha uma alimentação saudável, beba água, durma. Pelo menos sete a nove horas por dia. O nosso estilo de vida hoje, ele, ele traz assim, muita dificuldade para evitar essas doenças crônicas. Né? Então, a correria que a gente tem, a falta de tempo para tudo. A gente vai sempre pelo mais fácil, come o que está ali, faz um lanchinho, toma um refrigerante. Né? Então, se você tem risco ou já está diabético, cuidado. Faça o seu tratamento certinho, porque se você tratar e controlar a doença, não precisa ter medo daquelas complicações que todo mundo se apavora quando descobre que tem diabetes. Ah, eu não quero amputar minha perna, não quero ficar cego, não quero fazer hemodiálise. Se você tratar bem do seu diabetes, o teu corpo vai ficar bem e você não vai ter complicações. Isso mesmo, doutora. Quanto mais a gente cuida do nosso corpo, melhor a gente fica. Quanto mais você cuida da saúde, Melhor você vive. O nosso programa, Dicas de Saúde, está chegando ao final. Ah. Eu agradeço a sua bela entrevista falando aí para os nossos seguidores sobre diabetes. Eu tenho a certeza que a gente já ajudou muita gente com essa entrevista. Espero que sim. Eu deixo um tema em aberto para uma próxima vez a senhora vir aqui. E eu agradeço muito de coração, que Deus abençoe. Continue cuidando dos seus pacientes bem. Amém. Obrigada, tá Lucimara. Espero que todos possam aproveitar o conteúdo à disposição para outros temas, se quiser. Obrigada, doutora. Nosso programa Dicas de Saúde chega ao final. Voltamos a semana que vem com mais informações para vocês. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus.